Olá, como você pode ver, eu estou aqui já com o Photoshop aberto E conforme você viu no último vídeo, eu fiz um guia mostrando alguns recursos né, que não são muito conhecidos Ou talvez simplesmente menosprezados do After Effects E vou mostrar agora um pouco hoje sobre hoje uh, também esses recursos do Photoshop Que são bem interessantes, tem a sua utilidade, mas muitas vezes uh, eles são simplesmente esquecidos e obviamente também junto com isso alguns recursos novos que são interessantes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo novo. Vou pegar, por exemplo, um arquivo de vídeo sem me preocupar muito com o tamanho. Porque a única coisa que eu quero mostrar é que o background, né, como sempre no Photoshop, o que ele sempre teve foi... Uh, eu não consigo fazer, por exemplo, não consigo mover, né ele diz que o layer está bloqueado porque tem esse cadeado aqui dentro. Então, sempre que eu quisesse transformar isso em camada, seja para poder pintar, seja para botar transparente, seja para fazer algum, algum efeito uh, mais complexo, o que a gente acabava fazendo era: ou criava um layer novo e devia o background, ou então, voltando aqui mais uma vez, né, ou então eu clicava duas vezes no background, transformava ele num layer e aí ele virava um layer. A Adobe facilitou isso porque provavelmente era alguma coisa que a maioria dos, dos usuários fazia. Então agora é só clicar no cadeado e ele vira um layer. Simples assim. Outra coisa que também que eu quero mostrar é o seguinte. Quando você agora está na, na, nas cores, né, se eu estou aqui com as cores, eu tenho como escolher a cor, você já sabe disso, eu também tenho como escolher a cor de fundo, eu também já sabia disso. Então se eu for na paleta de cores, o que o Adobe me mostra agora, é nada mais é do que as últimas cores utilizadas Então, se eu pintei, digamos, com azul A minha tela Só um segundo, o que que tá acontecendo? Tem que selecionar o layer, né? Se eu pintar de azul Ele repara que a última cor que ele botou para mim foi azul Se eu pegar outra cor Botar um verde Dê ok Ele botou verde para mim ali E eu posso usar Se eu quiser clicar no outra dessas cores Só voltar ali tão rápido assim eu consigo alterar a cor de volta eu posso inverter aqui repara que conforme eu inverto ele seleciona como a minha cor de frente e também botou lá na minha palheta eu posso pegar alguma dessas aqui ele também passa a ser a minha cor que foi usada por último então isso também agiliza um pouco principalmente se você estiver pintando precisa de várias cores recentes você tem como criar uma paleta aqui dentro já com essas últimas cores utilizadas já que eu usei um brush, né, eu vou mostrar aqui então na paleta de brushes. Antigamente a gente customizava os brushes, né, principalmente esses aqui também. A gente customizava o brush. E quando eu altero o brush, ou quando eu seleciono um desses presets. Deixa eu botar um, um brush padrão aqui. Então eu peguei um desse. Se eu vier nos presets, clicar no preset, ele marca o preset como azul, certo? Isso é o que o Photoshop já fazia antes. Uh, o que ele está fazendo agora, é se eu pegar um brush desse e fizer alguma alteração dentro dele, ele passa, então eu fiz aqui, Dual Brush, vai pegar o Scattering, e fizer uma alteração dentro dele, ele muda a cor do meu brush para ele sinalizar que eu estou usando um preset, mas eu fiz uma modificação no preset, então agora visualmente fica fácil de saber que alguma coisa foi alterada obviamente se eu clicar fora e clicar de novo ele alterou, porque ele ainda é um preset outra coisa que eu vou mostrar então, eu vou abrir uma imagem aqui só para exemplificar isso vou pegar essa foto aqui que eu fiz no porto e digamos que eu quero botar uma árvore aqui para poder ver como é que ficaria, né? fingindo que eu tivesse fazendo um projeto urbanístico ou coisa do tipo Antigamente o que a gente fazia era procurava um banco de imagens Ou ia no Google e procurava uma imagem de uma, uma árvore Ou então fazia alguém um modelo 3D de uma árvore Fazia o um render e importava para o Photoshop Agora dentro do Photoshop, dentro, da ferramenta, dentro dos filtros Eu tenho dentro da opção de render a opção de uh, árvores Então ele tem uma, uma biblioteca grande de árvores Como você pode ver aqui eu consigo personalizar essas árvores também. Então, digamos que eu quero pegar essa árvore aqui. Eu consigo fazer alterações nela. Obviamente, uma delas é a alteração de luz, que é importante para poder fazer ela encaixar na fotografia um pouquinho melhor. Ela não vai nunca ser comparada um, a um projeto 3D. Né? Um, ou seja, um render completo de 3D. Mas a facilidade dela é que eu posso ter essa árvore na tela ou se eu, criar, obviamente, se eu criar um layer novo e aplicar de novo o efeito eu posso mover à vontade e posso ver como ficaria a minha árvore eu também tenho dentro do mesmo filtro dentro do mesmo render eu tenho como capturar, eu tenho como criar flames ou seja, a, a, fogo mas eu não acho que é nem, não é, não é nem um pouco perto da realidade eu ainda acho que é, é muito fraco, mas obviamente, como eu falei antes um, você, você tem que... você pode usar ele como um projeto Para poder simular alguma coisa, para poder explicar como seria uh, O seu projeto final, então, então talvez para um storyboard seria algo interessante O que ele estava reclamando aqui, que eu estou falando com vocês e acabei perdendo ele, ele precisa de um de um path, então eu tenho que desenhar um path na tela e Depois eu volto lá no Flame e aí sim ele vai criar o fogo seguindo esse caminho aqui. Então eu também tem como, como uh, randomizar, ou seja, como eu poder criar a minha própria textura aqui dentro personalizada. Ele tem alguns tipos de fogo que vem junto dele também. Então repara como eu falei, né, não, é, não é fotograficamente correto, mas é uma boa referência para você começar e fazer alguma coisa. Vou abrir outra fotografia aqui para poder mostrar um outro exemplo. Então agora eu vou abrir essa foto aqui, porque digamos que eu esteja, uh, eu queira botar, né, deixa eu voltar aqui para o início. Essa aqui é uma imagem que eu tirei do, do Coliseu e ela é uma panorâmica feita pelo celular. Então o que aconteceu aqui no, no caso é, nas bordas ela começa a distorcer a imagem. Porque ela pegou várias imagens e juntou numa só, então é normal que as bordas fiquem arredondadas, assim como você pode ver um leve ângulo aqui também no chão. Mas digamos que eu queria corrigir isso aqui, porque isso aqui para mim é o mais gritante. Então uma opção que eu tenho de fazer isso é usar o Liquify. O problema que a gente tem, uh, que tinha antigamente que não tem mais hoje em dia é, se eu estou no Liquify e, por exemplo, eu puxo um pedaço da imagem, então olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou ajustando né, a, a posição da minha, dessa torre E também vou rotacionar um pouco para poder entrar no lugar de volta Então não digo necessariamente que seja a melhor forma de fazer isso Mas o, o que eu quero simplesmente é mostrar o recurso Então digamos que isso aqui para mim seja ideal Mas olha o problema que ele criou para mim né? ele, ele fez esse buraco que isso era como fazia antigamente Hoje em dia, se eu abrir aqui a taba de avançado Que repara que o meu já estava habilitado Se eu clicar nessa opção Que chama Pin Edges, ou seja Colar as bordas Ele marca Ou seja, por mais que eu puxe Ele não vai distorcer minha borda Se eu remover isso aqui, você vai ver o quanto ele puxou Então Essa função Nada mais faz do que de Evitar que você perca a borda da sua imagem outra coisa que eu vou mostrar aqui então vou pegar essa foto aqui vou fazer alguns ajustes nela então por exemplo vou fazer um ajuste bem grosseiro só para ficar fácil de perceber as alterações eu não estou querendo fazer nada que seja relativamente bonito Vou botar um filtro desse. Então, repara que eu estou simplesmente pegando alguns filtros aqui dentro e adicionando. Vou botar. Deixa eu botar um Rio Saturation também. E alterar um pouco mais aqui. Né? Tirar um pouco das cores. E talvez deixar ela só um pouco mais clara. Depois, como eu fiz isso aqui, aqui ficou muito lavado. Vou pegar então o contraste e vou aumentar um pouco o contraste de volta. Então eu fiz essa minha seleção, eu tenho essas minhas imagens, essas minhas modificações de cor aqui dentro. Isso nada mais é do que a gente chama de lookup table ou, uh, ou o aspecto de cor. Então de, de, varia de como você quiser chamar isso. Então se eu quisesse pegar esse, esse, esse lookup table, né, ou LUT e jogar para uma outra imagem, a opção que eu teria inicialmente era ou imagina se eu queria jogar isso para várias imagens, para um projeto grande então o que eu faria antigamente era, ou criar uma action né? para, quem nunca viu, para quem não conhece ainda as actions, é bom dar uma olhada mas eu já falei em outros casos já ou se você quiser, obviamente eu posso fazer um vídeo só sobre isso mas, então o que eu tenho aqui são vários, vários filtros que estão aplicando uma texturização nessa minha imagem então, o que eu posso fazer hoje em dia é pegar essa correção de cor e vir aqui dentro de Export e mandar salvar como um Lookup Table. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou dar uma descrição para ele. Então, eu vou dizer que isso aqui seria dourado. Né? Porque está dando um aspecto meio dourado na imagem, por causa do sépia, por causa da, do brilho, blá, blá, blá. Eu vou dizer para ele aqui a qualidade que eu quero, se eu quero usar a extensão em baixa ou não e o formato que eu quero salvar obviamente você pode pegar esse lookup table e jogar para outros, outros programas também então por isso que ele dá várias opções então eu posso jogar isso para o nuke eu posso jogar isso para o after effects posso jogar isso para uma ilha de cor, de cor né, como um resolve ou um baselight ou qualquer coisa da vida e também posso usar dentro do photoshop então eu vou mandar salvar todas elas só para você poder ver a, a, o que acontece dou um ok ele vai perguntar aonde salvar. Então ele vai pedir para salvar o nome do arquivo de novo. Então antes foi a descrição, agora o nome do arquivo. Então eu vou salvar como gold, como arquivo dourado, né? Então golden Lut. E ele vai salvar essa descrição aqui. Se eu olhar dentro do meu arquivo, dentro da minha pasta, ele criou os arquivos para mim. Então agora, se eu abrir uma outra imagem no Photoshop, posso até fechar se eu quiser, obviamente. Mas se eu pegar uma outra imagem no Photoshop, que você vê que só a iluminação não tem nada a ver. Eu posso vir aqui dentro, então, agora, eu tenho um filtro já chamado né, Color Lookup Table. Do que eu abro ele, eu posso selecionar, então, o meu LUT. Então, eu vou pegar, por exemplo, o Cube, que é um arquivo que eu estou mais acostumado. Dou um OK. No simples momento que eu dei um OK, ele aplicou para mim o filtro. Então, repara, o antes e depois... Então, visualmente, essa foto agora ficou um pouco mais parecida com essa, justamente porque eu apliquei esse Lookup Table. Outra coisa que agiliza um pouco o seu trabalho, é se, por exemplo, você estiver fazendo alguma coisa na sua imagem, vou pegar essa aqui de Amsterdã, então vou pegar essa imagem aqui, deixa eu esconder isso, então eu tenho essa minha imagem, digamos que eu queira aplicar um lens flare nela. Então eu vou pegar um lens flare, joguei o meu lens flare ali dentro. Né? Repara que eu vou, obviamente eu vou botar ele na posição onde está o meu sol. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que com se, se eu não gostar dessa opção aqui, ou se eu quiser voltar ele para o início, é, eu não tenho como ficar procurando aqui no olho, ou então eu terei que cancelar e voltar de novo. Então, experimenta usar alt e control, né? Ou então para quem estiver no Mac vai ser option e command. Então, com o control ou command selecionado, ele me muda pro defo e pro e com alt ou option selecionado, ele vai para a opção de reset. Então, clicando numa dessas duas, eu altero o modo. A diferença é, o defo é o DEFAULT é o defo do do efeito. Então, repara que o DEFAULT do efeito essa é a posição dele, então esse filtro, com essa porcentagem, com esse brilho. Então eu vou clicar no Default, esse é o Default. Vou fazer a minha modificação, vou botar então aqui bem claro a minha modificação, vou botar para cá. Então repara aqui, eu fiz uma alteração nele e dei OK. Mas digamos que não é isso que eu quero. não gostei como ficou na foto grande, dei o um Undo, vou voltar no meu filtro. Então voltei no meu lens flare e vou fazer alterações de novo então vou voltar para o 50 vou reduzir o brilho e vou alterar um pouco a posição dele então repara o que eu fiz aqui eu não voltei para o default mas também, mas ao mesmo tempo eu fiz modificações da última versão que eu fiz Então e para isso que é o reset, se eu voltar no reset ele vai voltar para a última modificação feita então isso é importante saber então digamos que eu queira botar aqui se eu der ok, pronto está o meu filtro aplicado Também falando sobre o mesmo assunto ou relativo ao mesmo assunto se eu fiz modificações nas minhas ferramentas aqui dentro também né, por exemplo, eu posso estar tudo misturado uma opção que eu tenho é de alterar ou de resetar essas ferramentas então clicando aqui em cima nesse pequeno ícone com o botão direito eu tenho a opção de resetar essa única ferramenta ou de resetar todas as ferramentas. Então resetando todas as ferramentas, ele vai perguntar se eu desejo resetar tudo. Dou um OK. Ele voltou tudo para o estado inicial. Então eu consigo ter o software próximo ao padrão de fábrica. Obviamente que eu tinha aqui dentro também como fazer, como reorganizar as janelas e como resetar também o área de trabalho. Um dos últimas coisas que eu quero mostrar eu vou criar então aqui agora um ícone, então criar um ícone de 512 por 512. Eu vou buscar aqui na minha biblioteca o selo que eu fiz do Illustrator. Então quem já me viu meu outro vídeo também, eu comento sobre como usar essa biblioteca que você pode trocar itens entre os programas. Então esse aqui é um arquivo de Illustrator que está na, na, tá via web. Então, via web, eu consigo trazer esse arquivo de Illustrator para dentro do Photoshop. Então, eu tenho esse meu ícone aqui, que chama, chamei ele, chamei ele originalmente de selo. E vou salvar ele, obviamente. Então, vou pedir para salvar como... Vou salvar aqui dentro como selo também. E o que eu precisaria fazer agora é criar esse selo para todos uh, os outros ícones, então por exemplo, se eu quiser fazer um ícone para a web usando ele se eu quiser fazer um ícone para um app de, de celular para ele então eu precisaria desse, dessa imagem em diferentes tamanhos então para isso a Adobe criou essa função que chama Image Assets. então eu vou gerar esses arquivos automaticamente e para isso a primeira coisa obviamente é fazer habilitar essa função, eu também tenho como fazer isso manualmente então, dentro dessa opção também, dentro do file, eu tenho a opção de extrair manualmente. Então, seria isso aqui. Eu poderia criar manualmente as versões. Mas o que eu vou mostrar agora é como fazer isso automaticamente. Então, para fazer isso automaticamente, eu só preciso ter o meu arquivo salvo na pasta e alterar o nome, incluindo a extensão que eu quero. Então, para não perder muito tempo, eu já deixei isso aqui escrito. Então, repare que o que eu tenho é eu tenho o tamanho que eu quero, o nome do meu arquivo e o formato que eu quero ele. Como eu vou querer esse meu arquivo transparente, ou seja, assim, com a borda transparente, eu, eu deixei ele como png, porque é um formato que aceita isso. Então, eu só preciso fazer isso. Copio esse nome. Repara que na minha pasta eu não tenho mais nada lá dentro. Vou até deixar aqui meio a meio. Para você poder ver o que está acontecendo. Então, trazer meus layers para cá. Trazer minha pasta para cá. Então, repara aqui. No momento que eu pegar o meu, a, minha, a minha camada. E renomear com todos esses nomes que eu criei. E der um Enter. Ele vai começar a criar dentro daqui para mim uma pasta. E em um segundo, ele criou para mim todos os formatos que eu preciso. Se eu reparar aqui, por exemplo, que algum deles está errado, então, que foi esse caso aqui, o que eu tenho que fazer é, simplesmente, voltar no meu formato aqui dentro, no meu nome, procurar onde está o erro, então aqui, ó, eu tenho uma que chama 20, 128 por 28, então eu vou fazer alterar aqui dentro, e quando alterar, ele criou para mim de novo as pastas com o nome correto. Se eu quiser botar alguma desses arquivos aqui dentro, dentro de uma subpasta, a única coisa que eu preciso fazer é criar a subpasta. Então eu vou botar aqui um, selo, barra. Então esse arquivo 512 vai para uma pasta independente. Então para cada arquivo desse que eu criei na pasta separada, eu só preciso dizer para ele o caminho que eu quero que crie. E por último, que talvez seja a função menos usada, mas que é tão bom quanto todo o resto. Vou pegar esse exemplo aqui, que eu já deixei pronto, porque também demora um pouco para fazer. E é, o que eu tenho aqui parece simples, parece ser só um, um arquivo com texto e uma foto. Vou trazer aqui de volta meus layers, deixar aqui. Mas repara o que eu estou fazendo aqui dentro. Então, nas minhas camadas... Eu tenho esses nomes estranhos para elas. E eu tenho aqui uma imagem também que recebe essa mesma nomenclatura. Eu vou abrir então esse recurso que chama vari variáveis. Então eu tenho aqui dentro essa opção de chamar aplicar data variável. E o que eu vou fazer aqui é clicando nesses, nesses links. Repare que eu estou trocando todos os objetos, inclusive as fotos sendo que aqui no meu Photoshop eu tenho um único layer. Então isso é completamente diferente de layer comp. Layer comp faz algo parecido de uma forma mais simples. Então layer comp é dentro do próprio Photoshop eu consigo criar alguns, alguns formatos, alguns padrões e alguns layouts, salvar esses layouts independentemente, mas eu preciso ter todos os objetos na cena. Usando a data variável eu trago esses objetos no caso, de fora do Photoshop. Então, o que eu tenho aqui dentro são as fotos que eu usei nos outros exemplos. E eu tenho aqui um documento de Excel que é onde eu criei essa tabela explicando pro dizendo para o Photoshop o que botar em que lugar. Repara que eu tenho aqui as imagens com os nomes e eu tenho aqui o link de onde as imagens estão vindo. Então, o que eu estou fazendo no Photoshop é... Dentro de variáveis, eu tenho como definir as variáveis, foi o que eu fiz. E depois eu criei os datasets. Eu posso criar isso manualmente. Obviamente eu posso fazer tudo dentro do Photoshop manualmente. Mas o que eu fiz foi importar esse arquivo. Então eu importei um arquivo CSV, ou seja, de separação por vírgula. E ele automaticamente preencheu esses formulários para mim aqui dentro. Então uma vez disso feito, toda vez que eu vim aqui dentro de apply dataset eu posso alterar o conteúdo do meu documento. Então isso vai servir não só para impressões mais rápidas, mas também se você precisa fazer inter internacionalização de arquivos, ou distribuir os arquivos para mais de um país, ou para mais de uma língua, ou simplesmente um exemplo que eu vi na internet, é se você precisa ter uh, crachá de... de de funcionário, foi uma das funções mais básicas que eu vi usando esse tipo de aplicação, você tem o layout, onde você tem o nome do funcionário a foto dele, algumas descrições da empresa e nada mais é do que ele faz, é você clica aqui dentro você consegue visualizar o, o funcionário que é e consegue então no caso imprimir os crachás uh, um por um uma função que eu quero só destacar aqui dentro que é normal em, nesse caso de variáveis, dentro dos meus datasets, eu tenho uma das variáveis aqui dentro, que é essa, que ela é invisível. Então, repare que eu tenho aqui dentro ó, como invisível, por quê? Se eu quisesse ver isso aqui embaixo, eu poderia deixar como visível, mas eu quero que isso fique apenas como referência visual nas minhas camadas, e também para eu poder ter no, nas minhas variáveis. Então, eu deixei aqui dentro, mas deixei como invisível. Então, toda vez que eu alterar também o meu dataset, essa minha camada aqui também altera. Então, visualmente, nas minhas camadas, eu tenho como saber qual o idioma que está uh, tá sendo exibido no meu Photoshop. Uh, eu penso em fazer um tutorial explicando detalhadamente sobre isso, mas uh, esse é o um tipo de coisa que vai ficar para a próxima. Eu vou continuar fazendo esse tipo de guia sobre os outros programas, Espero que você tenha entendido, espero que você ache alguma delas útil para o seu dia a dia, e mais uma vez, obrigado por assistir, e até a próxima.